Rapaziada, tá pedindo informação, o tá perdido, direita, diz, tá de boa? <risos> Onde é que fica o quê? <risos> Onde é que é a rua Ubiratã? Vou te mostrar aqui, ó, Você pega a esquerda e vira pra direita! <risos> Rapaziada, ele aprendeu, vai chegar lá mais rápido, vai pro é um paraíso Ubiratã. O que que fizer, hein, se tem 10 tirinhos? Pode <risos> que é parede, Para com essa porra aí, meu irmão! É Rapaziada, o corredor está altamente limpo. Sim. O que? Tinha uma muniçãozinha ali, hein? Já era! Peraí! Ó, oh, dois tiros de escopeta, hein? Já ajudou. Vamos descer o um buraquinho de Pegasus ali? O que, tiozinho? Ixi! Mentira! Fala, fala que é fio! O que eu tô jogando? <risos> oh! Oh, meu, vale cabeçada! Ó, oh, louco! Rapaziada! Ah! Veio! Rapaziada, é, o tri cachorros, hein? Esse cara é o tri cachorro, Tem três cachorros em um ali dentro. Altamente do mal. Periculosidade. 10 barra 18. Ó. Oh. Ô oh, meu Deus, tem duas mãozinhas ali, hein? É, será que roupa? Direita ou esquerda? Apaga a luz. Ó, oh, ele não viu. Apaga a luz, ele não tá ligado. É, tem um zoinho, hein? Zoinho. Ah. Não. Será que ele tá ligado que eu tô aqui? Cara. Sim! O que ele dá tá, volta? Ah. Nossa, ele quebra tudo! Oh meu Deus! ô oh, o jogo! Ô, Leo! Rapaziada, entra nessa linha Sai daí, bro! Ah, bico das caixas aqui! Ó, oh, pega as seringuetas, pega tudo, tio. Ô, oh, granada. Rapaziada, vou ter que usar essas granadas benta, hein. Liga luxo. luz, não vai ter jeito não. O cara tá ligado quando tá aqui dentro. Ixi! O que, mãozinha? Ó, oh, gel verde. Antes de mais, o gel verde. Deixa eu sair de boa, tá? de liga. ver. Oh! Pega, pegou! Au! Rapaz, esse cara não sabe brincar não, hein. Pelo amor de Deus, hein. Vamos ver se é ele se compre para com alguma coisa nesse lock. Não! Oh, nem coça, tio! Corre, Sebastião! Quebra a caixinha se bate caixinha, caixinha. Isso, gel verde. Isso, você bate. Pega o gel verde. Está tranquilo. Ó. Ah. Oh. Rapaziada, tinha uma caixinha dentro ali. Sim. Munição de escopeta. Rápido. Rápido. Isso. Sim. Rapaziada. Ó, oh, tem que ser sniper aí, tio. Ó. Oh, pica. Isso. Ai, ah, quebrou o casulo dele, hein? Meu que ele tá vindo rápido. Pois eu vou entrar aqui dentro do cortinho. Tá ligado que no quartinho ele enfia gigante dele? Pega aí, né? mas a gente vai ter que entrar aqui e pegar a munição sem fora. Ih! <risos> Tiozinho, mentira! Para de basculhar! Sai! É, você é nada tira a mão daí tio! Au! Vale isso! Ah, isso vai levar tio! O que ele vai pegar? Oh! o oh, jogo! Eu tava lá fora isso você para de mentir! Rapaziada, eu tava lá fora o jogo colocou lá para dentro de novo, hein? Mas o jogo não é muito amigado, não. Beleza, o que acontece? Tem umas caixinhas aqui, tem granadas... Sebastião tá com altamente inviritado, tio. Pera aí, peraí, tio. Tem como tomar, tomar uma vacina aqui antitétaro? Você vai esperar, tio, pelo amor de Deus. Rapaziada, ele tá meio agressivo, hein? ele vem! Ai, você leva, hein, tio. Rapaziada, derrapei ele, hein? O quê? Para. Rapaziada, eu tô, eu tô bicando com a Zulu, hein? Ah, vai levar mais, tio. Carrega aí, Sebastião. Você é louco! Oh mas oh, você não carregou ainda! Oh, pelo amor de Deus! Oh, meu Deus do céu! É, é esse pede pra por quê? Rapaziada, globo da morte. Ah, granada. O globo da morte é granada. Tá com a granada, seu para pelo amor de Deus. Isso, joga uma. Duas. Três! Oh, Peraí, fala, fala que foi. Oh meu Deus, joguei a granada na minha cara, tio! E aí? Ele veio! Ah! Peraí, tio, corre pro outro lado! Rapaziada, estamos vivos, estamos vivos gastando três granadas com nada é a grana do nada ah! oh meu deus rapaziada e agora a minha não faz nada não hein pega isso dentro do globo rapaziada comeu jantou Ó, oh, dentro do ainda do, do, do menininho aí vai, tio, ó, oh, três. Beleza, ele, ele joga o um palão na minha cara. Tranquilo. Ó, oh, pega a munição escopeta. Isso. Rapaziada, é entrar nessa sala, pegar os negócios e vazar. Rápido! Ó, oh, meu Deus, vai ficar um episódio para matar esse cara, é mais ou menos isso, Ó, ó. Oh. Oh. Tranquilo, conseguindo sair sem, sem ele jogar ping-pong. Vaza! Dá minha volta, ó, oh, ó, oh. tem munição escopreta aqui, tranquilo. Duas caixinhas, ô, oh, Sebastião, oh, começa a correr pra nós, pelo amor de Deus. Oh, oh. Vamos, vamos, vamos. Pegamos aqui o... Talismã do amor. É o quê? Ó, oh, mais munição escopeta. Tem que carregar a escopeta, viu? Pois é, rifletas. Granada, hein? Se eu não me engano... Tem mais granada dele oh, oh, como é que é o negócio? Ó, oh, oh. Munição, tio, munição Vamos simplesmente fazer a limpa de munição A gente vai precisar de munição para matar o Loki Quando ele tira o globo da morte para fora Eu começo aqui Ficar ele, tio cuidar e butinar. Oh. Tranquilo, agora ele tá Ó, Descobriu o carboneta aqui dentro Ó, pica Dentro do casulo. que, é o zoinho? Peraí, Vou acertar o casulo aí Quase assa. O que? Ele quebra tudo, tio Ele é rebelde Tranquilo. Vou pegar o lock de longe, hein? Ó. Isso. Rapaziada, tem um zoinho ali que é especial, hein. Ó. Carrega, baixa Rápido. Isso, Sebastián. Fia as muniçãozinhas dentro. Ah, rapaziada. É, já já, já vira o golpe da morte, hein? Ó. isso já manda a granada. Duas. Ó. Dentro do zoninho dele. Que explodir junto. Escolhe junto não, tá de, tá de boa, tem mais uma, hein Rapazes, temos uma granada extra dessa vez Ó, isso Ô tiozinho, pegam é? se... aí ah, me... Aí quebrou o rim dele ele Vai ser almoço rapidinho Beleza, fazer se tiver como correr Eu agradeço Tranquilo, bica Bica esse loco, bica esse zóio Ô Sebastião, bica o zóio Peraí tio, pegou? Rapazes, não pegou não, hein Claro que não Oh meu Deus, é ótimo que o Sebastião não está com. AAAAAAAH! Bica, logo! Chama-te É, a treta mais pilantra do jogo, não. vamos dizer assim: ó, vacina vacina antiteto. Não vai ter que entrar na vez do Sebastião. Agora, moro é nóis. Fazer é, aqui tá, tá cheio aqui de, de munição, ó, daquele jeito, Tô ah. ficou sobrando munição. hein Vamos ficar esperto. Oh, meu Deus. Altos gel verde pela casa. Vamos simplesmente. Ó, vasculhar o local, é Encher de gel verde. tacar uma corrida profissional pro Sebastião, hein? Pelo amor de Deus. Porque comprou mais ou menos 36 níveis de corrida pro Sebastião começar a ser uma pessoa normal. Aí sim ele pode correr. Rapaz, tem mais gel verde aqui, ó. ó o cheiro, ó. Tô cheirando oh, o, o jogo. O tá, jogo tá zoando, hein? Beleza, rapaziada. Desse outro lado aqui. Temos mais muniçãozinha benta. Ó, tinha uma munição de escopeta aqui, especialzinha no cantinho. Até escopeta cheia, tio. Ai, que delícia, Rapaziada, vai ficar sobrando munição. Primeira vez no game que sobrou munição. O Cabernet tá com as três granadas no lock, hein. Aquelas granadas ali são altamente profissionais pra matar, ó. Tá rolando o um cajado de Pegasus aqui. Beleza, rapaziada, sobrou, sobrou só esse elevador grego aqui. Ó, vamos entrar, tio. É, é o que tem. Não precisa mexer nos botões, porque o elevador já tá ligado. Pra onde você quer ir, ele desce. Beleza, rapaziada. Estamos aqui no elevador. Me parece que é um local tranquilo, hein? Ixi! Peraí, vale voar assim já? Rapaziada, o, o, o Sebastião já não tava correndo muito. Agora com o pulmão trincado. Vamos ficar esperto, hein? O Ok! Rapaziada, quebrou o Cocsius. É o okay. quê? Agora não levanta mais não, tio. Aí errou. Game over. Rapaziada, o elevador tá inundando, tio. Vaza, Sebastião. Isso. Pulo de ponta. Calma, me deu Rapaziada, tamo na água, nadando, o Sebastião não corre, imagina nadando, tio. Vom, vamos, vamos simplesmente testar essas profissionalidades desse mano o Sebastião, rapaziada, o cara nada rápido, ele vai rápido nadando, que correndo tio, o que você Sebastião ele tem fôlego, aí ele nada hein, ó, oh, ó, oh, quero ver cansar tio, oh, olha isso, é um peixe menino, tio. brinca com o Sebastião, Rapaziada, vou, vou com a partes do Sebastião é pilantrinha. É a verdade. Rapaziada, tá, tá, tá lá no sinal vermelho ali. Rapaziada, tá rolando uma destruição em massa. Tem até um pala del rei ali pendurado somente com as rodinhas, hein? Ó. Vamos ficar esperto, vamos dar meia-volta que o local ali tá parecendo meio perigoso. Carrocelzinho! Ih! e Tem um restaurantezinho aqui, ó! Vista boa para tomar um cafezinho da tarde, hein? Tranquilo. Rapaziada, chega de café. Vamos dar a volta aqui. Ó Sebastião. Tá rolando um foguinhos. Com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso. Rapaziada, o local tá altamente fim de bunda, hein? Peraí, vale quebrar... O que? Prédio caindo! Iiiiixi! quando você pensa que já deu tudo, começa a ganhar os prédios... <risos> o que mais? Prédio tá de boa, ó, ó... Fez uma ponte para nós. Vaza, você faz Isso! O quê? Rapaziada, tá busão, hein? Pelo amor de Deus, busão... Ixi. Pois é, fusão caiu do nada hein. Sebastião, vamos voltar com o negócio ali, tá treta, hein. É, ué. Fim do mundo, rapaziada, ó. Altamente fim do mundo. O que que acontece? Vamos entrar no cafezinho aqui, ó. Você entrou no cafezinho, não acaba mais o mundo. Por quê? O fim do mundo tá lá fora, gente. Hoje gente tá no cafezinho, tá de boa, ó. Dentro de casa. Tranquilo. Rapaziada, tá tranquilo aqui, ó. Musiquinha do amor para que eu dos avalanche, hein? Beleza. Fósforinho, ó. Fósforinho. Papi, já temos 11 fósforinhos. Pra queimar qualquer tipo de loja. É. Tranquilo. escopetão já tá engatilhado. <risos> era lá. lá fora da treta. Tipo, não olha pra fora. A gente tá dentro. Tá de boa. Ixi! Ixi! Tá tranquilo, tá de boa, ó, ó, tem como descer aqui, tá tranquilo, isso, Sebastião. O quê? Coente! Oh! Você tá, tá lá no apartamento, hein? O Sebastião dá estrelinha, tio. Nossa, dá três estrelinhas, já tá lá do outro lado, tio. O quê? Ah, vai pensar. Beleza, passamos. ó. Oh. Rapaziada, primeira vez que a gente pega esse Magic Kit completo, hein? Ó, tá rolando o Macintosh aqui, hein? Ó, tá ligado aquele PC velho que você tinha que apertar o turbo? Rapaziada, pra quem não conhece os PC velho, antigo, tinha uns PC que era tipo 300 MHz, você Você apertar o botão turbo, o PC ia é pra 400, tio. Oh, Tranquilo. Rapaziada, vamos vamo continuar aqui o gameplay, ó. Rapaziada, 13 fósforo, diabo? Tem fósforo pra caralhos, sons. Graças a Deus. Beleza, vem com o carbão. mas meu tiozinho! Ó, uma... oh, método fosfrim, ah. Na perninha! Ó. Oh. Esse método. Um tirinho, tio. Gastou um tirinho já era. Ó, oh, ó. Oh. Aquele modelinho. O Loki gente... ainda vai deixar um... um presente pra nós? Não. Esse não deixou, não. Foi, foi pro... pro paraíso e levou os presentes, hein? Ó, oh, tem um Loki aqui, hein? Rapaziada, tá pedindo informação, tiozinho tá perdido, hein, tiozinho? Tá de boa? Onde é que fica o quê? Onde é que é a rua Ubiratã? Vou te mostrar aqui, ó. Você pega a esquerda e vira pra direita. Rapaziada, ele aprendeu. Vai chegar lá mais rápido, tio. Vai é pro um paraíso Biratan. Tranquilo, sobe a gradinha, Sebastião. Isso. Ó, ó. Já vai de boa, tio. Já dá um no um cachecol dele. Só uma coceirinha no ucraniano dele, ó. Oh, é mesmo, tranquilo, bota no chãozinho ali Ó, oh, tá de boa Tranquilo até Tem um lock ali, hein Vamos quebrar essas caixas antes de enfrentar o lock Gel verde Ó oh, meu, Deus, tem 55 peças do amor ali Peraí, peraí aí. Tem altas peças do amor, o que, que acontece? Rapaziada, ó oh, Tem como fazer umas bombas gregas aqui Ó, oh, uma, duas Faz o rainho Faz o sub-zero Ó, oh, do fogo, camarama e tudo mais. Tranquilo, estamos cheio de munição aí. Vou ficar esperto, cabelo. Reclama que não tem munição, mas tem como fazer. Tranquilo. Rapaziada, será que a gente vai lá ou espera o Loki fazer a, o seu ritual grego? Ele, ele vai ver. Chega... Oh, já viu já. Sentiu o cheiro. tiozinho, você sentiu o cheiro? Não! Será que tem uma garrafinha benta pra atacar nele? Ó, oh, não estamos se mexendo. Aí ah, ele descobre, hein? Ó. Oh, dá no joelhinho dele, ó. Oh. Prechuzinho, cai. Cai! Isso, gente. De... Meu tio, eu sua cara tio, é rapaziada, um a menos, ó tem um lock vindo ali, temos 11 fosfrim, é verdade, e a tio tá de boa, tá tranquilo? Não interessa pra você palhaço, ó. vai vale mexer a cabeça não hein ó oh, atrás do céu ele é esperto ó oh, já bicou metade do encéfalo tórax dele oh, meu, aí cai assim, oh, nossa senhora suco de tomate beleza pode até outro logo ali, de boa ó oh, aí troupecote ó oh, bem no uso no sapato de, de Akuma acuma dele ó ah, oh. taca logo você baixa taca o fosfri você não opção do fosfri por quê Ô jogo! Corpo estadual, legal e bonito. Peraí tio! Esse cara é resistente! Ah, Sebastião, vai deixar? tirar logo no Aquiles dele. Ó, oh, Aquiles ele não aguenta. Fosfrim... Oh, Ó, você não quer cair não tio. Resistente! Rapaz, esse aqui é, é, é zumbi caporista. É nível 3. Ele cai e já levanta, dando um pião de mão. Mais ou menos assim. Tranquilo, ó. Munição de escopeta. Onde que o amor rola tem treta. Vamos ficar esperto e abrir essa porta. Não. Ó. Ô, oh, menino, aí vem gangue, hein? Ixi! Vamos brincar. Tem munição de escopeta sobrando? O que que acontece? Ó, oh. bota a fileirinha aí, ó. Oh. Um, um... O quê, tiozinho? Você mentiu, hein? Nossa senhora, o presidente tem escopeta na, na cara dele, tio. É, jogo mentiroso, hein? Olha, vai ter que colocar os dois, ó. Alinha os globos. Vem, globinho, vem. Dois globinhos, ó Ó, ó globinho tá aí Cai, ó ó, Um palito e dois churrascos Ó, oh, É muito churrasco pro Sebastião Fazer, o cara tá com arma ali, hein Olha o tamanho da barra de ferro Apresenta pra ele, Sebastião ó, Carrega a escopeta tá rapidão Ó, apresenta pro joelho Eu já vi que a cabeça raspada. Você viu a cabeça é o corte surfista dele. Cadê o tiozinho? Tá com o corte surfista do. Sumiu! Rapaz, ele já derrubou a volta. Rapaz, é o corte surfista da agilidade número 20. Aí você caiu o churrasco. Ó, ó. Aí já morreu. Faleceu. Rapaziada, o é, Copretão tá fazendo milagre nesse jogo, hein? Pelo amor de tal, só vamos ficar esperto. Ação e diversão. Beleza, a portinha está aberta. V vamos só botar as balinhas aqui, só, só pra ficar mais garantido. Ó. Aqui, ó, o cara deixou o estrogomilho de abacate no chão. Lembra aquele log que pediu a informação? Ah. Ele ainda deixou você um negocinho no chão pra nós. É isso tá. mesmo. Chave antiga, chaveiro encontrada sobre um corpo no beco usado para trancar a área de armazenagem. O que, que acontece? Pegou uma chave? Beleza. é os lock vindo, ó. ó. O que? Como é? O cara veio na agressão, hein? Nossa, é mapa chinesa de Uzi. Tiozinho, peraí. O coletivo forma de bala. <risos> Taca Frost. Ó, oh, velho. É. O que não pega o um Frost? Rapaziada, pera aí tio, pera aí, pera aí, jogo Vamos, vamos ficar quietinho Ô oh, meu Deus, ele tem máscara Rapaziada, é, mata chinesa mesmo os caras, hein ah! Tá com desse Loki Mais dois de terno Ô oh, meu, terno ah, é nível capoeira, terno oh, meu, Pera aí jogo, pera aí, hein Deixa eu, deixa eu tomar simplesmente o meu Ai, como esse antiteto, não Rapaziada, é, deixa a vida inteira, ele vai ficar chapado Pô, oh, velho, você baixou. ó, ó, ó ele fica chapado, se você toma o, o kit inteiro, ele não aguenta correr, não. Beleza. Rapaziada, é, é o Sebastião, tio. Ah, mano, Sebastião é daquele jeito. Ó. Né? Ó. Oh. Oh. Dois oh, aí. Três oh. oh. aí. A pera aí. Tá com frostinho. Tá Ai, daí. Tranquilo. Ali os globos. Ali esses globos. Oh, meu Deus. O cara cortou aqui também o surfista, hein? Oh, meu Deus, o Sebastião não tinha carregado a munição. Ele não tinha. Ô, oh, oh, meu Deus, que... Você... Micros, dois? Oh, oh perdi, eu dei mal. tipo de mão! <risos> <Take now. risos> Rapaziada, o cara deu umas manobras simplesmente sinistro, hein? Tá roubando o quê? É gun? Oh, olha isso! Vamos esperar esse. Ah, espera aí, tranquilo. Ó, pulou um, dois, o Kevin. Ah, isso globos o globo, aí, tio! Olha o churrasco, faz um grande como oh, não nesse oh. Oh, Rapaziada, essa, essas partes estão tá ficando cada vez mais treta, hein, vamos ficar esperto Vai tomar no caneco Tem uns cara da máfia chinesa, taiwanesa oh. Rapaziada, va vale isso? Formação de quadrilha. Ó, dois, dois tirinhos de sniper tio. Tá é a única chance de picar esse cara, hein? O cara tem uns tiros deleguiados. Aí você kite, ó. Dentro do seu Bidinbex, ó. bica o Bidinbex dele. Nossa senhora, caiu com uma tábua pra trás. Ah. E dois tiros no Bidinbex do Loki. Ali não tem corrente à prova de bala. Aí arrancou a bolinha esquerda direita. <risos> aí cai igual o tábua. Fica com um 10. Vamos brincar essa porta aqui, ó. Chavinha. Tranquilo, Escopeta na mão, tio. Ô, meu Deus, local novo, desconhecido. Ó, propício a final de mundo. Rapaziada, nada, nada engraçado, hein. Ó. Não, nadinha Continuando a história. Ó, é, é, é atrás do Fuscão aqui, ó. Passa em cima da plaquinha da Brahma. Vap! sobe no prédio do amor muniçãozinha grega coloque na ermita Desça correndo Sebastião isso é pode pular também ó beleza rapaziada tá rolando um negocinho azul aqui vamos descer debaixo desse negócio vai rolar uns itens pra seu... você vai saber será não tem não, hein? Não é corresentivo não, hein? Tranquilo, rapaziada Vamos continuar aqui, tá rolando as micro cachoeiras Ó, será que caiu no cabelo do Sebastião? Sebastião vai tomar um, uma duchinha aqui Faz tempo que o mano Sebastião não toma banho, hein? Faz tempo Beleza, rapaziada Ainda sobrou um estilo de escopeta, hein? Oh, meu Deus, vale isso, Deus. parte de nadar é tranquilo Ó, ó, ó, aqui em cima já tem item, hein? VAP, três muniçãozinha extra. Pela ordem. Cai dentro do tubinho, do amor. Oh, Ele tá lá... rolando altos enforcamentos. O quê? Ô, oh, louco! Oh! Rapaziada, você viu o tamanho do crocotão ali? Ô, oh, meu Deus, então a gente tem que jogar os rangos pro cro crocotão. E passar nadando. Ah. Vamos se ligar a escopeta, tio. Carminha Véia. Rapaz essa arminha, ela tem a mira vesga, ó. ó se liga, ó. Oh, nossa senhora, tio. Que é minha podre. Uma bosta. O que que acontece? Agora o, o, o tubarão, ó. Olha aí, tio. A velocidade do menino. Tipo um submarino com <risos> Agora é Pera, é um dente. Mano, é válido. Peraí, Você tranquilo. Sebastião nadador profissional, ó. Quero ver eu lada. Dá, hein? Sobe aí no bala, de Isso! Rapaz, certo tem mais. O que tem mais? E aí? Oh! E agora? O oh, jogo! Mentira! Vai, vai pegou! Aí não aguenta, tio. Aí não aguenta pressão, Você oh, Sebastião, vou nadar mais aqui, pelo Deus! Ô, oh, louco! Oh! Rapaziada, dele, deu uma fisgada aqui no.. Na ponte de safena do caverninha o senhor tá afetando o coração, hein? vamos ficar esperto. <risos> beleza de derrubamos o lock aqui ó se a arminha permitir ó que, ó que miravesga what the fuck is this piece of shit rapaz, cadê o tubarão? já pegou vaza, Sebastian oh ah, meu deus, ele foi tá muito rápido, hein corre ah, ele já tá vindo ah, meu deus, nada, Sebastian Braça isso eu tinha outro carinha ali, ele vai cuidar o outro Au, isso, ai, ai Vai pular, vai Rapaziada oh, Acabou, tá ligado? Veio a horta ali Esquina com a veia Sebastian <risos> Foi aquela mesmo tio. Me até uma desentupida Rapaziada, <risos> <ruede> tá rolando Pelo menos umas caixinhas bônus aqui, hein? ó Gelzinho verde, munição, ó Ó, caixinha, Vão ter coisa dentro, hein